E começou. Oi gente, bem-vindos a mais um Twin Side Show. Hoje estamos aqui com o Glauco. Acabou de ser eliminado. O primeiro da Merge, mas agora eu vou dar parabéns rapidinho para o Ramon, o nosso ícone pré-merge. Ramon, um beijo para você, até daqui 16 dias, a gente se vê, isso é muito legal. <risos> Bem-vindo, Glauco. Oiê, e obrigado. Aí, você tá bravo, você tá chateado? Como foi o blind? Ah, não sei, tipo, eu tô feliz porque eu joguei bastante, então, tipo, foi legal, foi divertido e No final do dia, é um jogo, né? Então, tipo, não tá nem valendo um milhão de reais, então tudo bem eu perder Mas, eu não sei, eu só acho que teve gente que foi burra Mas, acontece, gente, amanhã é um novo dia uhum. E sobre a Angra em si, o Rabone atribuiu muitas das eliminações a você é, até que ponto você controlava isso? Você era realmente... Sim, todas as eliminações que tiveram na Angra foram decisões que eu tomei e que foram passadas para as outras pessoas, na verdade, né? No caso, desde o começo, no boot da Marcela, todo mundo já sabia que a Marcela e o John estavam por baixo na tribo, que eles seriam as pessoas eliminadas. Mas as pessoas queriam que a Marcela ficasse, porque ela tinha um social melhor que o John. Só que... Comigo, eu achava que eu, que eu poderia jogar melhor com o John do que com a Marcela. E a Carol tinha uma ligação melhor com a Marcela também. Como a Carol ainda estava imune e tal, então eu pensei que não seria bom dar mais poder para a Carol tendo a Marcela com ela. Então daí eu comecei a falar para as pessoas que a Marcela tinha que sair. Só o Marcos, que queria que a Marcela saísse também. Mas Stephanie, Bia e Rabone queriam que o John saísse. E aí eu fui falando para eles, que é... Falei que talvez pudesse ter uma aliança feminina Que a Marcela já tinha jogado antes Que ela tinha ido pra final, enfim Falei tudo que eu podia para colocar algo nela E aí ela saiu Aí, no do John Aí a, o plano era Que a Carol se sentisse segura na tribo para abrir mão da imunidade Então todas as outras cinco pessoas que estavam na tribo Eram cinco? É porque o John não tava nisso Mas as outras cinco pessoas que estavam na tribo tinham que fazer a Carol se sentir segura E aí todo mundo foi trabalhando com ela para conversar e tal e aí eu comecei a conversar muito mais com a Carol e talvez aí tenha sido a minha derrocada. E aí, enfim, ela se sentiu segura dentro da tribo, abriu mão da humanidade e o John saiu, né, porque era o Easy Volt Aí na eliminação do Marcos, que acho que foi meio que tudo por água abaixo, porque era pra Carol sair naquele dia. Já tava tudo certo, tudo pronto, a Carol queria sair, já tava todo mundo sabendo, até porque os outros cinco estavam numa aliança. Mas eu tava conversando muito com a Carol, muito mesmo. E eu tava gostando realmente dela. E eu falei, tipo, acho que eu não quero tirar a Carol. Acho que dá pra trabalhar com ela. Eu já tinha o meu pé atrás por causa daquela história que foram falar pra ela de mim no começo do jogo. Que eu não era confiável. Mas eu falei, eu achei que eu podia confiar nela. Então daí, como o Marcos tinha falado pra mim que achava que o Rabone podia ser perigoso, eu falei, tá aí a minha brecha pra manter a Carol. Então agora o Marcos vai sair. E aí a gente foi e organizou pro Marcos sair nesse dia. Só que... O Raboni não tava nesse dia, foi no domingo. E o... o Raboni tinha ido jogar Tar Rio. E aí ele voltou, e aí eu só falei pra ele: olha, o voto mudou no Marcos. E a partir daí ele ficou muito paranoico. E eu expliquei pra ele mil vezes: olha, o Marcos falou o seu nome, então a gente vai votar nele. Mas ele não acreditou. E a partir daí ele começou a me perguntar todo santo dia se eu tava com ele, o que, que tinha acontecido, não sei o que. E aí todo mundo. E ele começou a fazer isso com todas as outras pessoas da tribo Então daí todo mundo viu que o Rabone não tava mais confiando na gente Porque ele tava muito paranoico uhum. E aí eu falei Como a Mardi tava quase chegando já no boot do Rabone Eu falei pras meninas, pras três Vamos sabotar a prova, vamos tirar o Rabone então, então realmente, E aí foi a gente salvo, sabotou mesmo? Foi, sabotou a gente Sabotou e tirou o Rabone Gente porque todo mundo Carol. A Carol falou que não sabotou né Que ela aceitou, Sim, mas que na hora ela... ela mudou de ideia Sim, mas ela aqui ela imagina que foi sabotagem Sim, mas foi sabotagem, ela sabia que foi sabotagem Mesmo, mesmo ela não querendo, ela sabia que foi Enfim, ah, meu Deus. sabotamos para tirar o Raboni Acho que o Raboni vai ficar com olho essa entrevista, né? Ele já sabe que foi sabotado, eu já, já contei para ele já Ele veio me chamar aqui no PVT, eu já contei para ele já que foi sabotado Mas enfim mas ele também já falou que os planos dele da Morde eram outros Que ele tinha já uma aliança intertribal formada, não sei o que, enfim uhum. Foi como ele falou na entrevista dele, a gente sabia que eu um não tava com o outro Então não ia dar chance dele chegar na Morde para me tirar, né Aí foi por isso uhum. que a gente sabotou, para tirar ele uhum. Aí a prova da Carol, Então tipo, o foda é que daí foi fechando o cerco pra mim Porque na prova da Carol não foi sabotagem E aí tipo, eu realmente não sabia o que fazer porque o Júlio veio falar comigo depois do boot do Rabone, falando que achava que tinha uma aliança feminina. Aí Façanha falou também. O Ian falou também. E eu falei, tipo, meu. Pode ser que isso realmente esteja acontecendo, né? E aí eu não vi isso acontecendo. E aí no. Enfim, o boot da Carol foi o boot da Carol, que todo mundo viu o que aconteceu, né? Eu fui. Uhum. Falei que eu ia usar o ídolo. E fui pra cima da Stephanie, daí no PVT. Eu fui falei pra ela, tipo. Você deve estar tá com. Uma... Numa aliança com as meninas, mas você tá no bottom e aí você vai sair. Se elas perderem outro e comigo você tá safe. Eu tô com o um ídolo, se a gente perder, a Bia vai sair. E aí foi que eu acho que convenceu a Stephanie a mudar o voto dela. Uhum. É foi um grande BCT, eu... ali. Foi. E o lance do ídolo, menino? Fala pra gente, tá todo mundo querendo saber. Eu saí, gente, com o ídolo no bolso. Ah. E... Ai, que depressão ah, Tá certo Você se sim. arrepende? Claro que, é. que se arrepende, né? <risos> que pergunta idiota é... Você acha que sua saída foi um divisor de águas? Não Ou não? Não, eu era o Easy Vault, ali na hora né? Porque ah, sim. Eu acho que assim, não teve muito mal... alvo. Então, eu não sei nem porque Que tinha um alvo tão grande em mim, na verdade Porque mas é sério. Porque eu não acho que eu fiz grandes jogadas, sabe? Tipo, de jogadas, talvez, muito. Tipo, foram jogadas. Não sei se foram inteligentes, na verdade. Não que falar isso. Foram jogadas, assim, que aparentaram ser grandes, mas que não sei se foram inteligentes, não. Então não sei. Eu acho que tem gente muito mais perigosa que não tá. Não tava exposta, sim, sim. tava exposto. Então, tipo. Uhum. E aí todo mundo quis ir no Easy Vault... Mas aí acho que não vai dar tão certo pra muitas pessoas daqui pra frente. Mas, e sobre... Não acho que o jogo vai dividir águas, não. Acho que vai continuar mais ou menos. E sobre Como... o seu CT? Porque, assim, é, o óbvio seria se juntar a Andra e a Ara contra hum. o 5 da Jaci, né? E a Gabi ia usar o poder dela, então ia ficar 5 a 4 a votação, assim. Na cabeça. E... Mas não aconteceu isso e você acabou saindo. Por que, que você acha que não saiu alguém da, da Jaci. Porque a divisão não é essa no jogo que tá acontecendo. A divisão não é Angra e Yara versus Jassi. a divisão é veteranos versus novatos, na verdade, né? Gente, é... Então, assim... O que aconteceu Bem, foi... Hoje, hoje, hoje. Ah, tá. é... Eu acho que foi feita uma aliança que eu e Argo, Kaique e Stephanie estávamos de fora. E assim, eu já tava cantando essa bola há muito tempo Porque as pessoas, elas não falam com vocês Se elas não querem votar com você, sabe Então assim O Façanha antes eu tinha muito papo com ele Aí desde o boot do Rabone Morreu o papo Aí a Milene também eu tinha bastante papo com ela Mas era de vida pessoal Jamais que era de De estratégia A Gabi nunca me deu uma chance Desde o começo, ela nunca quis jogar comigo Então eu puxava o papo Sei lá Fluía umas quatro frases e morria. E aí, tipo... O Júlio também, mais ou menos, a mesma coisa. E aí foi meio que formando, sabe, isso. E eu já tava percebendo o que tava acontecendo. Aí... Eu fui... Desde o boot da Carol... Antes do boot da Carol. Eu já tava falando com o Iargo e com o Kaique. Porque eles já estavam se sentindo no bottom da Jaci, né? E aí... Eu falei, então vamos trabalhar junto na Merge se a gente chegar, porque eu realmente acho que vai ser algo do tipo de veteranos versus novatos. E aí foi isso que foi acontecendo. Aí a gente, eu tinha uma aliança com o Yargo e com o Kaique. E aí a gente chamou a Stephanie hoje. Eu não sabia muito bem se eu podia confiar na Stephanie, mas aí era o número que a gente tinha, né? E aí a gente chamou a Stephanie hoje. E eu passei o dia inteiro a a Bia pra tentar fazer ela voltar com a gente, porque eu peguei Falei pra ela que o Júlio tinha falado pra mim que ia votar nela, que o, o Façanha tinha falado pra mim que ia votar nela. Então, tipo, eu passei o dia inteiro tentando fazer ela vir pra, pro nosso lado, sabe? É. E aí, tipo, de última hora, eu acho que deu certo. Só que o Iargo votou com, com os veteranos, no caso. Porque os veteranos dividiram os votos. Então era pra ter sido três no Kaique, três em mim. E três no julho, ia pro Revolt. Se eu não tivesse usado o ídolo, né? Só que aí, como eu, eu fui. E na última hora também eu mandei um monte de print pra Bia e tal. Eu acho que o, o voto dela, ela mudou. E aí veio. Ia ficar quatro votos no julho, três e dois. Então a gente ia conseguir fazer o move e ia tirar uhum. alguém dos veteranos. Só Ou que seja, o Iargo. flipou e alguém flipou de volta. Isso. Só que o Iargo gosta de uhum. ser bête dos outros, né? Então aí ele e... E flipou de volta pra voltar a Cebete. Gente, a gente fala em português mesmo, como que a gente fala de que ele gosta de ser. Cadela. Ah, então. <risos> ah mas é uma pena. Acho que daria a bem mais trabalho também né? lá na frente. Aí foi isso que aconteceu. E ele me falou, tipo, que flipou porque achou que a gente da Angra tava unido, tava junto, e que aí ele ia ficar em minoria numa aliança. Só que assim, o meu plano, na verdade, não era realmente levar a Stephanie e a Bia pro final, porque eu achava que se eu fosse com uma mulher pra final, elas venceriam. Então, tipo, eu falei pra ele, inclusive, o meu F3 é com você e com o Kaique, mas ele não acreditou, então... Acho que foi comigo ah. também, né, ele não ter passado de segurança. Uhum. Vamos para as perguntas agora, Bernie? Vamos Primeira pergunta é do Danilo Nunes Sempre presente Ele <risos> falou assim Até a eliminação do Rabone Ninguém da plateia tem no... tinha noção que você estava jogando agressivamente, né? E no... e no jogo? Também tiveram essa surpresa ou desde sempre te viram como potência estratégica? Isso aí, eu acho que foi a partir do Bolt do Rabone mesmo Que começaram a me notar mais e aí eu acho que isso irritou um pouco, sabe? Eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu sinto muito que no jogo tem isso de que as pessoas que já jogaram antes, já jogaram outros jogos no Facebook, esperam que as pessoas que não jogaram fiquem sentadas esperando para ser eliminadas. Se você for perceber, tipo, a Pre-Merge, a maioria dos primeiros dos eliminados foram pessoas que estavam no seu primeiro jogo e que realmente ficaram sentadas esperando para ser eliminadas. Então, assim, isso estava muito confortável para os veteranos, tanto que a maioria deles chegou na, na, na Merge. Só quem não chegou foi quem eu eliminei, que foi o Rabone e a Carol. Então, tipo, eu acho que isso também... Ah, é, então, mas o Ramon se implodiu ah. sozinho, né? E aí, ah, tipo... Sim. Então, não foi... Eu acho que isso fez com que o alvo ficasse maior ainda em mim, sabe? Porque eu era alguém que... Que tava que fora, ousando né? me levantar contra esse direito deles de ganhar E não tava ocupando a minha posição de ser cadela uhum. <risos> okay. E uma pergunta aqui que não é da plateia, quero saber Que você já tinha jogado outros jogos, né? Qual foi a diferença dos outros jogos que você tinha jogado para esse? Qual foi pior? Qual foi mais intenso? Ah não, o VD acho que é mais intenso porque exige muito mais contato diário com as pessoas Eu tinha jogado na RCFD, né? Que era Uhum. Era um fórum, que era vinculado ao blog Lá também exigia bastante, só que lá era tipo, mais o contato no MSN As coisas eram postadas no fórum e eu achava mais organizadinho também, porque às vezes no VD a gente fica Por ser postagem do Facebook, fica tudo desaparecendo toda hora, né? No fórum, pelo menos, a gente uhum. sabia onde é que a gente ia achar as coisas Mas o VD é bem intenso, acho que as relações pessoais, emocionais São feitas em maior intensidade acho que essa é a maior diferença. Eu joguei com os gringos também, que eles faziam nos fóruns deles lá, nos boards. Mas lá todo mundo usa eles. Cada um é um ex-participante do Survivor. Então, você se... não tem tanta relação pessoal. Eu gostei bastante do VD aí. Achei... As provas são muito bem feitas, organizadas. Isso deve é ser feito no site à parte, Eu achei o máximo. Nunca tinha jogado nenhum que tinha sido feito dessa maneira. Acho que foi isso. Já... Com certeza você volta, né? Pro Stars óbvio Sim, sei. O meu outra voto é sim, que... eu não sou da moderação, meu voto não vale, mas é sim. meu também. Eu também. É outra pergunta agora do da nossa Henrique Ramalha, nossa queridíssima. Você meio hum. que respondeu no que você falou, mas né, vou perguntar. É, de onde vinha tanta confiança para não usar o ídolo hoje? A jogada do primeiro foi interessante, que você mentiu, né? E guardou. O ídolo, mas você não acha que subestimou as pessoas hoje, não? eu acho que eu subestimei a burrice das pessoas, porque, no caso, tipo, <risos> foi o Iargo, né, que flipou. Então, assim, eu não contava que ele ia repetir o erro que ele repetiu durante a fase tribal inteira. E o alvo vem agora, Iargo? Eu não acho que o alvo vem pro Iargo, porque, tipo, é alguém que pode tranquilamente ser arrastado, sabe, que na final... Não vai ter jogo é, para mostrar Então eu não acho realmente Que, que é um algo que eu coloco sobre ele Porque não vai ter jogo para mostrar no final verdade é, Agora tem uma pergunta da Dani Monteiro Ela falou assim Glauco, muitos acharam que você iria ser eliminado antes da merge Mas uma das suas atitudes fez com que o povo Te olhasse como um ótimo jogador Se você tivesse mostrado Ser um ótimo jogador antes da merge Bem antes, você acha que estaria na competição até agora Ou você não sairia? pois estava mais seguro na sua aliança, no seu jogo? Então, da Carol, eu, acho. eu não mostrei tanto para as outras tribos, né? Mas na minha tribo, todo mundo sempre soube quem eu era. Assim, então, tipo... Acho que dentro da tribo, as pessoas sabiam que eu estava pronto para jogar, que eu estava disposto a jogar, que eu estava pronto a fazer movimentos. Tanto que o próprio Raboni falou, né? O Marcos também, o Marcos não quis colocar alvo em mim, mas ele sabia o que tinha acontecido. O John e a Marcela não sabiam. Para o John e para Marcela, eu me fazia de idiota. Então eles não uhum. sabiam que, que eu sabia que eles iam sair. Tanto que a Marcela mesmo sugeriu o meu voto, né? O meu nome para ser votado. E aí ela votou em mim e isso para mim foi maravilhoso porque eu podia me fazer para as outras tribos de, de Outsider. Então... Uhum. Sim. E, e acho que dentro da minha tribo eles sabiam que eu jogava assim. Temos outra pergunta aqui da nossa Winner, a Bernarda. É, hum. Glaulícia, como ele chama, né, Glauco mais Delícia é, Qual você acha que foi a melhor jogada no jogo e qual foi a sua pior jogada? Eu não sei se eu tive muito uma melhor jogada Acho que a pior jogada de longe foi ter eliminado o Marcos Porque o Marcos era uma pessoa que seria fiel a mim E eu deixei o emocional falar mais alto nessa hora Porque eu ia ficar com muito peso na consciência de tirar a Carol No fim eu fiquei com muito peso na consciência de tirar o Marcos também E não tentou de nada então acho que a pior jogada foi ter tirado o Marcos A melhor... Eu acho que foi ter tirado o Rabone Porque ele era alguém que não ia jogar comigo na Merge E tinha que sair antes Então foi tirar ele, eu acho Sabotar a, a prova com A gente ficou uma honrosa pra... o seu blefe do ídolo, né? É maravilhoso Sim. Então, me A plateia ficou doida <risos> tá, tipo, foi uma boa jogada pra plateia, sabe? Mas, assim, pro meu jogo, eu não sei se foi. Eu sobrevivi, né? Eu consegui sobreviver. Isso foi ótimo. Uhum. Então, é, realmente olhando por esse lado é porque eu tava pensando, tipo, em jogadas que me fizeram sobreviver pro futuro, mas essa me fez sobreviver na hora. Então, sim, essa também foi uma boa jogada. Sim, com certeza foi. Uhum. A gente amou. <risos> Nossa. E tem uma outra pergunta aqui, só que você já respondeu. Na verdade, eram várias perguntas em uma, mas você já respondeu bastante, que era Como você considera a melhor jogada dentro do jogo pior? É, por como se deu os votos. Você acha que é alguma aliança de veteranos contra novatos? Que você já respondeu também E tem uma outra aqui que é E por que, que você acha que foi um alvo tão grande no jogo e tão cedo na marge? Então, acho que foi porque eu me expus né, no CT da Carol e porque eu era um novato que não estava sentado esperando a Bolt Vime. Eu era um novato que estava tentando jogar. Acho que foi por isso. Na uhum. verdade, é... quem são os novatos? Quem são os veteranos? Então, nessa que eu acho que estava de fora, seríamos eu, Iargo, Kaique e Stephanie que, que não estavam por dentro ah, dessa tá. suposta aliança Entendi. Mas aí, como eu não sei se agora em que posição muito bem que a Bia tá, porque eu fui muito para cima dela hoje, falando que o, que o Façanha e que o Júlio estavam mirando nela, então eu não sei muito bem agora em que posição que ela vai estar, tá, né? Uhum. Mas é, eu acho que era essa a divisão inicial. Ah, ok. Tá bom, então. Obrigado. Vamos para as apostas agora? Vamos. Vai. Então, quem você acha que vai ganhar tudo isso aí lá no final? acho que ganha. Eu acho que o Júlio tem grandes chances de chegar lá. Eu acho que ele tem um potencial de cadelizar as pessoas muito bom. Acho que ele fez o que eu não consegui fazer. A gente é percebeu, ter, né? tipo, É, que é tipo uma, um, um secto de pessoas acéfalas atrás e... Acho que é ele, o, o Júlio. quem Fiquei... será a cadela da Season? Iargo. Até agora o Iargo, né? <risos> é. e, agora é. ele. e o Iargo veio justificar pra mim. Ele falou, tipo, eu fiz essa jogada porque é essa jogada que eu vou usar na final. Pra, pra justificar, tipo, que eu fui um bom jogador. E eu falei, tipo, amigo, não. Você só se enviou no bottom de uma aliança, sabe? Mas, não sei, hum. talvez ele use essa jogadona dele, né, pra fazer, pensei Vamos ver se alguma coisa, né? <risos> Enfim, e quem você acha que vai ser o próximo eliminado? Ou a Stephanie ou o Kaique, eu acho Será? Com tantos ídolos no jogo ainda? Tá certo. Então, mas ó, o ídolo da Yara tá com a Isabela e o ídolo da Jaci, ou tá com o Júlio tá com o Façanha. Porque eu cheguei no Júlio e falei assim, mostra o seu que eu mostro o meu. Aí ele pegou e me mostrou um falso. Aí ele falou assim, ah, desculpa, te mostrei o falso que eu coloquei no lugar. Mas assim, tá com certeza com ele ou com o Façanha. Porque o Façanha tinha ido antes dele e tinha um número de pistas bastante pra ir. para conseguir o ídolo. Então assim, e o ídolo que o Júlio me mostrou era parecido com o meu, original. Então, só que tinha uma alteraçãozinha Então ou tá com o Júlio ou tá com o Façanha E o outro tá com a Isabela Então assim, tá com a aliança majoritária, sabe, os dois ídolos Então eu não acho que eles vão Influenciar agora, acho que só mais pra frente Quando eles começarem a se matar Depois que tirarem Stephanie e Kaique. Essa da Isabela eu não sabia Tá é com importante. a Isabela Porque eu ajudei o Ian a achar o ídolo deles Eu tava jogando bastante com o Ian Agora eu posso falar, Ianzinho, maravilhoso A gente tava jogando junto já faz tempo Só que a gente não conseguiu chegar junto e aí eu ajudei ele a achar a pista do o ídolo, ele entrou, só que já tava vazio. A Isabela, tipo, nem colocou um ídolo falso no lugar, sabe? Já deixou vazio mesmo. Então, tá com ela mesmo. E ela mandou pista errada também pro Ian. Nossa. Então, enfim, tá com ela. Botou tudo abaixo mesmo, hein, amor? Agora todo mundo sabe quem tem ídolo, quem não tem. Quem tá aliado e quem Adoro. não tá. Adorei também. Quem são os vets, quem são os rookies? Adorei! É. É, Goku, você tem algum recado para deixar pro pessoal, plateia? E Pode deixar pais. agora uhum. e você tem eu, vários, eu agradeço as, coisas, as pessoas Eu agradeço as pessoas, eu acho que o VD é muito legal para isso Para gente conhecer gente nova, gente que gosta de reality, que gosta de competir E conversando né? e fazendo novas amizades Com certeza no jogo eu fiz amizades e fora também, na plateia E eu agradeço pela oportunidade eu Agradeço ao Barney também, que foi quem me Convidou pro VD e falou para mim Que era legal e tal Que me fez conhecer, foi realmente uma, eu uma experiência muito gostosa Você com o Valo com Diego Ainda tem que ser jogou Ainda tem que ser jogou Meu Deus Imagina, eu contra o Glauco, eu... meu Deus eu Ia ser cobra comendo cobra <risos> então, Mas foi uma experiência <risos> muito legal eu sou muito grato E... Espero no regrets Sessão do Yard. Ah, boa tá sorte. Então, obrigado pela sua participação. E a gente se vê. Esperamos então... seu retorno, viu? Obrigado, modelo, gente. gente. Um ótimo jogo. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau. beijo.